Fala Juventude Pseudo Comunista, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar sobre unicórnios, exatamente, aquele dócil equino mitológico. Qual é a sua relação com as empresas? Acompanhe nesse vídeo. Você já deve ter percebido que nós estamos na era dos unicórnios. Mas não se assuste, quando você ouvir falar sobre unicórnio, provavelmente nós estamos nos referindo a uma empresa de tecnologia e não especificamente sobre My Little Pony. No mundo dos negócios, o unicórnio é uma empresa privada de capital fechado, geralmente uma startup, avaliada em um bilhão de dólares. No Brasil, nós temos três casos emblemáticos o aplicativo de transportes, o 99, o caso do sistema de pagamentos, o PagSeguro e, em terceiro caso, nós temos o sistema de cartões de crédito e um banco digital, que é o Nubank. Os maiores exemplos de unicórnios no mundo você conhece muito bem, porque nós já falamos de alguns deles aqui neste canal. O caso mais emblemático é o Uber, o Airbnb e até mesmo a SpaceX do Elon Musk. A ascensão meteórica do Uber e de outros unicórnios, apoiados principalmente por empresas de capital de risco e que valem atualmente mais de bilhões de dólares, parece um caso sem precedentes. Mas de fato, quão isso impacta na sua vida? O termo empresa unicórnio foi cunhado no final de 2013 por Aileen Lee. Ela que trouxe esse nome associado a esse animal mítico para representar justamente essas empresas que são uma raridade e que representam sucesso proeminente. Um outro aspecto diz respeito à raridade destas empresas. Se nós avaliarmos, existe uma infinidade de startups e de empresas de tecnologias ao redor do mundo. Por outro lado, poucas e raríssimas empresas atingirão essa cifra de valor de mercado de 1 bilhão de dólares. Além disso, olhando para esse aspecto de raridade, o termo unicórnio também está ligado a um termo muito brincalhão, ou seja, essas empresas trazem na sua essência uma característica mais divertida e jocosa da forma de trabalhar e de se apresentar ao público. Existem outros dois nomes derivados de empresa unicórnio. E nós vamos falar aqui de algo que nós chamamos de DecaCorn. O que são DecaCorn? São empresas avaliadas em mais de 10 bilhões de dólares. Um exemplo de um DecaCorn era o Dropbox. E por que era o Dropbox? Porque neste ano, em março de 2018, o Dropbox ele fez uma oferta pública de ações. Ou seja, ele fez um IPO. Deixou de ser uma empresa fechada, ou seja, perdendo o título de unicórnio. Na realidade, ele era avaliado em mais de 10 bilhões. Portanto, era um DecaCorn. Um outro exemplo é um Octorn. Poxa, Ectocorn. Que bosta esses nomes, hectocorn. Um outro exemplo, ou até mesmo um outro caso de empresa que recebe um nome bastante interessante, é o caso de Ectocorne. São unicórnios, empresas que na realidade são avaliadas em mais de 100 bilhões de dólares. Provavelmente você deve estar se perguntando, quais são as razões que explicam o rápido crescimento das empresas unicórnios? E nesse vídeo nós vamos apresentar as cinco principais razões que justificam esse crescimento exponencial das empresas unicórnios. A primeira razão é uma estratégia de crescimento rápido. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa estratégia de crescimento rápido é baseada numa estratégia definida pelos investidores ou pelas empresas de capital de risco. Empresas de capital de risco entendam as Venture Capital, VC. Elas estão adotando a estratégia em inglês que nós chamamos de Get Big Fast, ou seja, ficar grande rapidamente. Essa estratégia é baseada em dois grandes pilares. O primeiro pilar está amparado na ideia de grandes aportes de financiamento nestas empresas e a segunda estratégia diz respeito a uma redução dos preços dos produtos destas empresas de forma a aumentarem o seu market share e consequentemente reduzir o peso dos rivais e dos seus concorrentes. É importante comentar que o retorno exponencial desta estratégia parece bastante interessante. No entanto, eu quero colocar aqui dois pontos para a gente analisar. Lembre-se da bolha das empresas.com lá nos anos 2000. E o segundo ponto é importante que a gente coloque um aspecto muito central na discussão, que é como gerar valor na era da internet. A segunda razão está ligado a compras das empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? Note que muitos unicórnios surgiram a partir da aquisição por empresas públicas. Quero um exemplo, o caso do Instagram. O Instagram ele foi comprado pelo Facebook por um bilhão de dólares. Então o que nós acompanhamos e temos visto é que na realidade empresas como Apple, Google e Facebook têm priorizado a aquisição de empresas do que necessariamente amparar e desenvolver internamente estes projetos. Algumas grandes empresas podem reforçar a sua participação de mercado adquirindo modelos de negócios pré-estabelecidos, ao invés de desenvolvê-los internamente. A terceira razão é o aumento do capital privado disponível. Se nós avaliarmos no mundo, em função das baixas taxas de juros, nós tivemos um aumento de investimento privado nas empresas unicórnios, na expectativa de um elevado retorno. Além disso, se nós avaliarmos, de 2013 a 2015, o valor de capital investido em empresas de software no mundo como um todo, mais do que triplicou. Quarto ponto, impedir um IPO. Lembre-se, o IPO é a oferta pública de ações de uma empresa, ou seja, quando ela abre o seu capital e vai à bolsa. Perceba que nós também colocamos aqui nesse vídeo que nós temos aumentado a participação do capital privado. Portanto, se existe um forte volume de capital privado sendo colocado nestas empresas, é um dos motivos pelo qual não é necessário ir a público, fazer uma oferta de ações. Um segundo ponto que é importante colocar aqui é justamente o fato de quando elas vão a público, e nós vamos comentar neste vídeo, pode acontecer de haver uma desvalorização das suas ações e outro, evitar o que os investidores não querem, sejam os investidores ou até mesmo as empresas, o volume excessivo de regulamentações que existem quando uma empresa vai a público. A quinta e última razão são os avanços tecnológicos. As startups estão aproveitando a enxurrada de novas tecnologias para garantir o crescimento e se tornarem uma empresa unicórnio. Com a explosão das mídias sociais e o acesso a um volume de informações cada vez maior pela internet, as empresas têm se aproveitado dessas características para crescer numa velocidade cada vez maior na última década. Um ponto que muitas pessoas discutem está relacionado ao valor de US 1 bilhão de dólares. Será que não é um valor arbitrário e que isso tem causado uma inflação ou, na realidade, uma supervalorização no valor destas empresas? Em 2009, havia apenas quatro empresas que poderiam ser rotuladas como sendo unicórnios. Por outro lado, atualmente, são cerca de 279 empresas que fazem jus a este nome de unicórnio. Empresas estas que, se somado o valor de mercado, valem quase 1 trilhão de dólares. Se o crescimento impressionante destas empresas tem gerado e criado uma bolha, isso está aberto para o debate e espero que este vídeo contribua justamente para a gente avançar neste debate. Um outro ponto que fortalece esta tese é de que atualmente não existe uma matemática para avaliação de startups. Vamos avaliar com calma. Quando a gente olha para uma avaliação de uma startup, nós estamos olhando muito fortemente na capacidade ou no seu potencial futuro, ou seja, nós estamos olhando para expectativas, diferentemente de uma empresa já estabelecida no mercado, onde na avaliação nós olhamos justamente para o seu desempenho passado, para o seu histórico e também para as suas perspectivas futuras. Portanto, um ponto que coloca em discussão é justamente a métrica de avaliação, aquilo que nós chamamos de valuation destas startups. E esse é o ponto principal. Será que esses números não estão necessariamente inflados para atingir essa métrica de um bilhão de dólares? Uma pergunta que eu quero deixar para vocês aqui e quero que vocês me respondam é o seguinte. Será que nós vamos ver alguns unicórnios mortos nos próximos anos? O que eu estou querendo dizer com isso? Será que nós não estamos criando um ambiente especulativo e insustentável no longo prazo? Will Gornall, ele que é da University of British Columbia, chegou a uma conclusão muito surpreendente que as empresas unicórnios, na realidade, valem metade da avaliação que realmente foi feita. Além disso, dando ênfase a esse resultado que mencionei para você, uma pesquisa feita por professores da Universidade de Stanford chegaram a uma conclusão de que, em média, as empresas unicórnios elas são avaliadas ou superavaliadas em 48%. Tendo entendido o que é uma empresa unicórnio e mais do que isso, como elas são avaliadas, é importante que a gente coloque nesse vídeo também um ponto. Quais são as tendências quando nós olhamos para esta empresa ou quando nós olhamos para essas startups e que vão garantir o seu crescimento no futuro? Nós estamos olhando e vamos falar de dois pontos. O primeiro ponto nós já falamos neste canal, que se refere à economia compartilhada. Essa tendência de compartilhamento fez com que três dos cinco maiores unicórnios, no caso eu estou falando do Uber, do Didi Xianxing, o Uber chinês, e o AirBnB, se tornassem as startups mais valiosas do mundo. O segundo ponto está ligado ao comércio eletrônico. Ele está mudando a forma como nós fazemos as compras. Um exemplo do crescimento do comércio eletrônico está com duas empresas que foram proeminentes neste mercado, e é o caso da Amazon e da Alibaba, empresas estas que foram unicórnios porque atualmente já fizeram a abertura de capital em bolsa. E estas duas empresas que foram unicórnios mostram justamente o caminho que estamos seguindo, a redução das lojas físicas. Como eu mencionei nesse vídeo, atualmente são cerca de 279 empresas que são classificadas como unicórnios ao redor de todo o mundo e cujo valor de mercado somado está quase em um trilhão de dólares. Se você quiser consultar, está aparecendo para você aqui um link. Neste link você consegue identificar a empresa, o seu valor de mercado e todas as demais informações que você tiver interesse. Mais do que isso, note neste site, onde você vai encontrar todas as empresas unicórnios ao redor do mundo, que elas estão concentradas essencialmente em dois países, principalmente na China e nos Estados Unidos. No começo desse vídeo, eu falei sobre três empresas brasileiras que são consideradas unicórnios. E eu quero falar aqui especificamente sobre o aplicativo 99. Ele, cujo controle acionário, foi adquirido pela chinesa Didi Shuxing, que é o Uber chinês. Então note que nós estamos tendo aquele processo que comentei ao longo deste vídeo, de aumento de participação de capital privado. E a Didi Shuxing, que justamente vem para aumentar a sua concorrência em relação ao Uber. Um outro exemplo que comentei neste vídeo, é o PagSeguro, ele que deixou de ser um unicórnio no Brasil, Por quê? ele fez abertura de capital na Bolsa de Nova York, fez um IPO que arrecadou quase 2,3 bilhões de dólares. Portanto, era o nosso unicórnio que deixou de ser unicórnio. Juventude, o que nós falamos nesse vídeo foram sobre empresas unicórnios. Você provavelmente já percebeu que nós estamos vivendo na era dos unicórnios. Seja pela febre como esses bichinhos agora estão na sua vida, seja no pijama da sua filha, seja na boia na praia, enfim, eles invadiram a nossa casa. O mais importante é saber, será que nós estamos vivendo uma bolha de unicórnios? Valeu!